Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse terceiro Domingo do Avento, João Batista aparece preso, ele está na prisão, o precursor. Como tantos profetas também foram perseguidos, João Batista está na prisão. E aí ele enviou alguns discípulos para perguntarem a Jesus És tu aquele que há é de vir, ou nós devemos esperar outro? Jesus respondeu Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Os sinais da vida do Messias são claros. Mais vida para todas as pessoas que enfrentam situações de morte. As pessoas começam a ver, as pessoas começam a ouvir as pessoas começam a andar. Os tempos messiânicos são tempos de vida para a humanidade. Jesus vem promover a vida, devolver os olhos, os ouvidos, a língua às pessoas para que possam se comunicar e integrar-se novamente na sociedade. O Natal do Senhor é um Natal para toda a humanidade É um tempo de renascimento Que Deus faça renascer neste Natal o coração de cada ser humano Que vive em nosso planeta Que ele seja louvado e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido Que o Senhor vos abençoe e vos guarde Que o Senhor volou para vós o seu rosto e vos dê a paz que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vós e vos abençoe, Pai, Filho e O Espírito Santo. Amém. A todos e a todas paz e bem.